Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Skyrim e hoje eu vou trazer mods que todo jogador de Skyrim procura quando quer melhorar a aparência do jogo. Quero listar 5 mods que vão mudar completamente a vegetação, clima do game. Na descrição desse vídeo vou deixar os links dos mods dessa lista. Lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo com mods essenciais que vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. com quase 5 milhões de downloads e quase 100 mil de endossos. Após instalar esse mod, você terá 18 novos modelos de árvores 65 tipos a mais de gramas e plantas. Depois de instalá-lo, você vai ter florestas de Skyrim com um verdadeiro aspecto realista, muito mais densa e novas texturas das árvores. Não só as florestas vão mudar, mas também os grandes gramados de Skyrim, detalhes de floras nas cidades pequenas árvores, entre outras mudanças muito interessantes. Esse com certeza é um dos mods favoritos no aspecto de mudança de natureza e não pode ficar de fora da sua lista de mods caso você queira um novo Skyrim. Northern Grass é meu segundo mod essencial para mudar a vegetação e horizonte de Skyrim. Esse mod simplesmente vai melhorar e muito a grama do jogo, colocando mais volume e cores mais realistas para o jogo. Quero que vocês observem esses campos de Skyrim após a instalação do mod. É simplesmente incrível a mudança. A diferença também é muito visível em campos abertos ou então em florestas densas. Além de ser um mod leve, ele não possui qualquer dependência com outros mods. Se você quer ter uma vegetação mais realista e muito mais bonita, Northern Grass é o mod que você precisa instalar. Uma das coisas que sempre me marcaram em jogos mais modernos sempre foi a qualidade das texturas da água. Eu me lembro muito bem quando eu joguei Bioshock pela primeira vez e como a textura da água era simplesmente realista e impressionante. Em Skyrim, o que mais temos no cenário são rios, lagoas e o mar. Sempre vai ter uma água correndo próximo a você durante suas aventuras. Dessa forma, o Water Mod vai deixar as texturas Vanilla muito mais bonitas e realistas. Observem nos vídeos a diferença entre as versões Vanilla e a versão do mod instalado. É muito impressionante. Dessa forma, deixa o Water Mod como terceiro mod indicado para transformar a natureza de Skyrim e se impressionar com belas vistas. Chuvas pesadas, raios, um tempo nublado e por aí vai. Obsidian, Weathers and Seasons... Vai fazer isso por você. Uma das coisas mais impressionantes que achei nesse mod foi sair num dia de chuva pesada e tentar enxergar alguma coisa na minha frente. É fantástico o que esse mod faz com o clima de Skyrim e as estações do ano. Durante suas gameplays, você verá como esse mod muda a sua perspectiva do clima de Skyrim. Outra coisa que achei muito impressionante nesse mod é o tempo nublado. A atmosfera do game praticamente muda, e praticamente posso sentir o frio e a tenebrosidade de um tempo assim. Esse esse mod descreve que possui aproximadamente 90 climas diferentes disponíveis. Dentre as estações do ano podemos citar: inverno, aumento da queda de neve e Skyrim, a iluminação está muito mais fria; a primavera, variedade equilibrada e uma iluminação padrão; estação de chuvas, aumento da precipitação e climas bem sombrios; verão aumento do tempo ensolarado e tempestades com raios você vai ter uma iluminação muito mais colorida outono variedade equilibrada e uma iluminação padrão Para fechar nossa lista de mods não posso deixar de incluir o em Lights and effects. Todos os quatro mods anteriormente citados aqui neste vídeo vão ficar mais bonitos com uma iluminação diferenciada e cores bem realistas. Esse mod é uma perfeita combinação com os outros mods já listados nesse vídeo. E considero o mais importante deles, pois realmente muda como o jogo é apresentado para vocês. O nascer e o pôr do sol vão ficar mais vívidos. As neblinas vão ficar mais sombrias. As chuvas ficarão mais nítidas com esse mod. Esse último mod realmente muda toda a perspectiva dos mods anteriores. Não deixe de instalar. Esse foi mais um vídeo com a lista de mods que eu trouxe aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar o que acharam de Skyrim após instalar esses mods. Um abraço a todos. Tchau!